Olá meus amigos e minhas amigas, gente, vamos fazer aqui uma receita de rosquinha, gente. Essa receita eu eu eu aprendi ela no no, no canal do TV Via Brasil, gente, canal Via Brasil. A gente estava lá assistindo e passou essa receita de rosquinha de mandioca, gente. Então a vai tentar fazer hoje essa rosquinha. Lembrando, gente, qualquer receita que a gente fizer e às vezes... Não dê certo? Não é que tá errado a receita, é que às vezes nós não seguimos as instruções corretas. Usamos ou farinha demais, ou usamos ingrediente a mais do que o necessário, às vezes só no mexer da panela a mais, entendeu? Pode ser que dê aí uma diferença na receita original. Aí vem, a gente vai tentar fazer aqui a receita que eu vi é muito barata, muito prática de fazer, ok? Olha só, aqui eu já cortei, ó, tudo lavadinho, bonitinho. Então aqui eu vou transferir aqui para essa panela aqui, ó. Aqui, nós, a receita é um quilo, aproximadamente, um quilo de mandioca, ok? Aproximadamente. Na realidade, é mandioca, aqui a gente fala mandioca porque a gente está aqui em São Paulo, né? Mas o nome disso, disso aqui tem canto que é aipim, macaxeira... Agora o fogo aceso, ó. Vou pôr a panela, vou a panela para cozinhar a mandioca. Olha só, colocamos para ferver aí, legal? Aí para aproveitar, eu coloquei mais um pouquinho naquela é lá. Aquela, vou pôr outra tampa, certo? Legal? Olha só que legal, gente. Maravilha, hein? enquanto está cozinhando lá a nossa mandioca, a gente vai almoçar aqui, gente. Aqui uma rabadinha. Essa rabada aqui foi o final. Foi que foi minha esposa que fez. Uma rabadinha, ó. Ok? Rabada quando a cozinha a carne some, né? Pois é, minha gente. Aqui, enquanto a mão de cozinha, vamos lá. Aqui pôr aqui uma saladinha aqui, ó. Um repolhinho. Muito bom. Aqui uma cebolinha, gente. Um bom nordestino, ele gosta muito de cebolinha. Esse aqui, isso aqui era, era a verdura que a gente tinha no norte, do Ceará, era cebolinha. Eu gosto bastante de cebolinha e coentro, gente. Então, isso aqui é uma maravilha, sabe? Muito bom. Ó. Uma delícia. Alô, Ceará! Alô, Pará! O norte do, do Pará e o nordeste do Ceará duas terra que eu vivi, muito bom já. olha só, rabadinha muito, muito boa com esse coentinho aqui ó. comidinha simples assim é muito legal gente o legal é isso aqui gente aí, ó. todas essas madeiras que eu trabalho aqui gente, é pedaço de eucalipto, madeira de reflorestamento certo? que a gente traz das obras que sobra. por exemplo, a gente corta esses pedacinhos aí ó vocês, eu tenho um vídeo lá no canal Zé Maria Lima que mostra esses, esses pedacinhos. Isso aqui ó é um pedaço de eucalipto que a gente corta dos, das madeiras que vem que, que sobra lá, das obras isso aqui vai pro lixo, gente. Os patrões não, não tem o que fazer, então a gente vai atrás. Aqui é eucalipto, certo? E aqui, ó, tá todo vapor, ó. Fervendo as duas águas aí, ó. Olha só. Aqui é a rosa. Bonitinha. Aqui tem mais uma. Ó. São duas. Temos mais uma aqui. Ó. ó. Olha o fogo lá que bonito. Aí, ó. Então aqui agora. Um pouco quente ainda. Vou macetar toda essa mandioca aí. Ok? Depois é que eu vou pôr os ingredientes aí. Que é a farinha de trigo e... O ovo, gente. Aqui ainda quente, ó. Ó. Mandeira que não pode deixar cozinhar muito, não, sabe? Ó. Aqui ainda quente eu vou... Machucar todinho e vou fazer uma massa. Aí quando esfriar... Aí eu vou com as mãos, certo? Ó. Nessa receita não vai fermento, certo? Ó, repara que eu não deixei cozinhar muito, ó. Como eu falei, isso aqui não, não vai fermento, só sal, um ovo e uma... Chica de farinha de trigo. Posso macetar aí, ó. Olha, olha, como é que vai ficar isso aqui, ó. Olha que maravilha aí, ó. Então aqui, o que é que acontece? Eu vou seguir a receita, né? Aqui eu vou pôr... Vou pôr aqui... Um ovo, certo? Um ovo caipira, fresquinho. Esse aqui eu posso... O certo do ovo é você quebrar primeiro numa xícara para ver se não tá estragado. Mas esse aqui a galinha colocou ontem, acho, hoje, não sei. Que maravilha esse ovo aqui, ó. Então, ovo fresquinho, bonitinho, certo? Muito bom mesmo, Então aqui, tô seguindo a receita, assim, é só machucar aqui, ó, e fazer minha massa aqui, ó. Olha só como ele tá, olha só que legal a gema do ovo, aí, ó, ó. Maravilha aqui, ó, ó. Bem amarelinha gente, aí, ó. Olha que legal isso aqui, ó. Sai, caro. Você cria a galinha, sai mais um ovo desse aqui. Eu tava falando, eu tava falando que o um ovo desse, desse, desse aqui, ah, às vezes. A galinha põe, de 15 em 15 dias, ela põe, acho que é 15 ovos por mês. A galinha põe. Aí você criando com ração, sai muito caro. Mas é, é maravilhoso quando você tem uma... Feito assim em casa, ó. ó. Aqui eu vou passar legalzinho aqui, ó. ó. Agora aqui, você mistura... Me... Mistura tudo e depois vai fazendo aos poucos. É um processo um pouco meio... Ó. Olha que delícia de massa aqui, ó. Entendeu? Tem que dar o ponto. Você viu, tá grudando, ela não pode, ó. Eu tenho, ela não pode grudar da mão. Eu já coloquei sal antes de cozinhar, certo? Aqui não tem jeito, Eu tenho que pegar aqui na xícara assim mesmo. Olha. Bom, olha, olha só, dá um pouco de trabalho, gente, né? Então, a massa tá boa, né? Então aqui eu deixei a farinha aqui pra, pra untar as mãos. Vou tirar aqui uma, uma, uma bolinha. Você faz a rocinha assim, do tamanho que você achar legal. Então eu vou fazer assim, ó. Faz pequenininha, certo? E vou deixar aqui, ó. Aí eu, vou, aí eu vou crescendo, né? Conforme eu achar que, que dá legal. Aí eu vou untar aqui, é né, bonitinho. Pra quem nunca fez essa mandioca, ó, o óleo já tá ali fervendo, ó. o sal é a gosto, eu coloquei sal na hora que tá na, na, na, na, na, na do cozimento da do, do cozimento da da mandioca, né? se você quiser aí você prova não tá essa mão aqui acho que não estava tão enxutinha igual a da moça lá, que foi uma xíca e meia de farinha quase. Então foi bastante farinha, a dela não foi nem uma xíque a direita, a minha foi uma xícara e meia. Então. Quero fazer uma maior? Pega mais massa. Sempre eu, eu tô usando, eu não vi ela untar as mãos lá não, não sei. Mas eu tô. O óleo tá, tá, tá, tá ali fervendo. Ó. E vamos ver como é que fica. Aí ó, as rosquinhas aí ó. Olha só, o óleo tá quente. Eu fiz uma bolinha aqui, vou testar aqui ó. Então o óleo está bom, tá fervendo. Então eu vou ó, então o óleo tá bom. Então eu vou pôr, pôr mais rosquinha aqui agora. Então aqui agora eu vou pôr rosquinha lá. Vamos lá ó, a bolinha. Tirei a bolinha ó. A bolinha tá fritinha. Então eu vou pôr aqui em cima aqui, ó. Então aqui, ó, eu vou pôr mais uma. Tem que pegar pra, pra não queimar, certo? Então vou pôr aqui. Vou fritar de uma por uma. Aí, a fritura, você deixa do jeito que você quiser, ó. Essa, essa aqui já fritou bastante. Então tem que ter cuidado pra não, pra não queimar. Aqui fica do jeito que a pessoa... Aqui, ó, fica do jeito que a pessoa preferir, tá bom? Então eu vou pôr aqui, ó. Vou trazer aqui a... a vou trazer aqui a... Atravessa Vou pôr aqui na papel toalha E já vou pôr aqui, ó Então aqui eu tirei uma, vou assar de uma por uma, certo? Ó, oh, então olha Em breve a gente vai, vai, vai ter uma mesa de mármore, se Deus quiser. Olha, só aqui, ó. É só vir aqui. Pegou aqui, pegou a espumadeira, ó. Pra, pra não se queimar, ó, Colocou aqui, ó. Virou, levou um óleo. E quanto mais fininha, melhor essa, hein? A massa, massa legal. Então vem aqui, ó. Muito grossa, não massa legal, não. Pronto, Olha só, minha gente. tá no final. Maravilha. Ó. Agora eu vou tirar a última para vocês aqui. ó, Para vocês verem aqui como é que ficou. Ó. Essa última aqui eu deixei essa bem assadinha aqui. Ó. Olha que maravilha aqui. ó. Entendeu? <risos> pois então, meus amigos. Chegamos no final de uma receita aparentemente maravilhosa, gente. É de partir o coração, gente. Saber que vocês não vão participar. De... Eu vou partir o coração aqui agora. Vocês não vão participar. Olha só, gente, que amarelinha. Que, ah, gente, uma maravilha. Aqui você pode deixar bem douradinha ou, gente, um pouco mais branquinha. Aí você que vai preferir. Se caso, gente, vocês quiserem a receita original, gente, eu peguei essa receita aqui do Via Brasil. Um programa Via Brasil. Se vocês quiserem procurar lá, vou aqui pegar um pedacinho desse coração aqui, gente. Eu tenho certeza que tá uma maravilha. Ela é bem amarelinha, olha. Olha só, que maravilha aqui. Ó. Então, gente, é muito saboroso mesmo. Então, aqui eu gastei um quilo de mandioca, mais ou menos uma xícara, uma xícara e meia de farinha e um ovo e um pouquinho de sal. Então, é uma receita barata, fácil, fácil de fazer. Dá um café da tarde, gente, maravilhoso. Que é isso que vai acontecer aqui agora. Vou preparar aqui um suco para a gente deliciar essa, essa rosquinha. Vou provar aqui, gente, mas... E o CDD está muito boa. Gente, simplesmente fantástico, maravilhoso. Vindo da mandioca, macaxeiro, aipim, que são três nomes diferentes para cada estado. Gente. Vindo da mandioca, gente, não tem como ser ruim. É uma maravilha. Gente. Então, temos várias ingredientes, aí, ó, temos várias receitas aí com mandioca. Gente, E essa é uma delas. Fantástica, maravilhosa. Aguardo você aí. No próximo vídeo, se caso você quiser se inscrever, é muito bom, gente. O canal tá com 6 mil inscritos, tá começando agora. Mas, gente, esse canal, para quem conhece o canal Zé Maria Lima, sabe que eu pego o filme mesmo. E esse canal, gente, só tem a crescer. Contamos com vocês. Fui, até o próximo vídeo. Deixa o seu like, um forte abraço, tchau, tchau, minha gente.